E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte, voltando aqui aos vídeos de Modern Combat Versus e muitos me perguntam nos comentários quando que irá lançar... Galera, seguinte, segundo o Twitter lá do Modern Combat Versus, sairá essa semana em soft launch. E aí, você pergunta o que é soft launch? Eu vou te explicar. Como funciona o soft launch ou o lançamento macio, como eles falam, né? O termo que eles usam. Galera, seguinte, mano, um jogo, ele tá pronto e tal, mas ele precisa ser testado. Então, eles falam, meu, vamos pegar algumas cobaias e vamos pôr eles para jogar, entendeu? É mais ou menos esse pensamento. E como que acontece? É, a desenvolvedora escolhe um país de população pequena, nas questões demográficas, por isso que eles escolhem geralmente Filipinas ou Nova Zelândia é, e, alguns momentos, o Canadá, entendeu? Então, na questão demográfica, é um país de pouca população, então não vai ter um impacto muito grande assim é, nos downloads e etc tá então eles vão lá escolhem esse país e fazem um lançamento restrito para aquele país que nem foi no gangstar é, new orleans a gameloft lançou em soft launch para as filipinas tá e depois ela abriu para o canadá e depois fez o lançamento mundial aí você fala isso é necessário bom na minha opinião assim eu não curto isso primeiro porque perde aquele hype do lançamento tá ligado se você faz logo um lançamento mundial todo mundo vai lá e baixa e joga e tá ligado vira aquele alvoroço todo eu gosto disso agora o lançamento macio você vai começar a ver aí no youtube um monte de gameplay você vai ficar com os dedos coçando e não vai poder jogar Bom, o jogo ele vai sair em soft launch, galera, para as Filipinas, tá? E provavelmente sairá somente para iOS, ou seja, só se você tiver um iPhone. Aí você fala, dá eu tenho um iPhone, eu posso jogar? Pode! Porém, você vai precisar criar uma nova conta do iTunes para Filipinas, entendeu? Assim como vocês fazem conta aí de Android, de Arrodo, você vai criar uma nova conta para as Filipinas, vai trocar a conta do seu iPhone, e automaticamente ele já troca a App Store e aí você vai baixar jogos e vai poder baixar jogos em soft launch. Eu tenho conta das Filipinas e com certeza eu vou trazer exclusividade para vocês, tá? Mas assim, desde já, fiquem sabendo que eu não concordo com esse modelo de lançamento, porque, que nem eu disse, eu acho que perde o hype, perde todo o encanto ali do lançamento do jogo. Vocês vão ficar eufóricos, vocês... Vão ter que esperar mais um mês pro jogo sair, enquanto isso já vai ter gente lá, sei lá, level 50 e você não vai ter nem instalado o jogo no seu celular ainda. Só para você ter uma ideia como funciona. Eu não sou de acordo, prefiro que lance logo para todo mundo e todo mundo aproveita, joga, se diverte e fica feliz. Então, se você curtiu essa notícia, mano, já deixa o like, tá ligado? Essa explicação também, espero que tenha entrado na sua mente. Se restou alguma dúvida, mano, comenta aí, eu vou tentar ajudar, beleza? E se você não é inscrito, mano, se inscreve aí, que tem muita informação de Modern Combat Versus que eu tô soltando. Demorou? No mas é isso, tamo junto, eu fui!